curso do Três Lazer há cerca de um ano. E o que é que eu posso dizer da STH? STH é, sem dúvida, uma família. Não só pela relação próxima que temos com os professores, que estão sempre dispostos a ajudar-nos, temos uma relação muito estreita também com os funcionários e os colegas não nos damos apenas com os do nosso curso. Como é uma escola mais pequena, nós relacionamos entre todos. A vida académica é fantástica, Uh, o CEIA é uma cidade pequena, mas onde todos os divertimentos estão à nossa disposição. No terceiro ano da minha licenciatura em Turismo e Lazer tive a oportunidade de fazer o estágio curricular. Este estágio foi feito aqui na Associação Geoparque Estrela. Uh, graças a todos os, uh, todos os conhecimentos que adquiri na STH, eu tive a possibilidade de ficar aqui a trabalhar. Trabalhar na minha área e uma coisa que eu gosto. Portanto, eu só posso agradecer à STH por ter-me dado esta oportunidade e por me ter dado todos os conhecimentos que tenho até hoje. Obrigada!